É certo ou errado Falei a verdade Sou tão falso Fico algumas horas sem te ver e Parece que tudo muda Eu quero você Tenho medo de você me trocar E que você não vai aguentar Eu chegar a você porque eu passo o dia inteiro a te esperar E passa você digitar Para minha felicidade voltar Agora eu mesmo vou Não consigo respirar Minhas mãos estão tremulando. Ideal Não necessitava de ter o tal. Porque eu ficava meses sem te ver e eu não chorava, era normal. Tenho medo de você me trocar. Por não aguentar minha segurança. Porque eu passo o dia inteiro esperando. Uma mensagem sua aí. E...